Opa, cara, tudo certo? Você aí já pensou em investir no setor imobiliário, mas sem ser através de comprar um terreno e sem ser através de fundos imobiliários? Pois é, exatamente isso que eu vou trazer para vocês através da Rib Token, cara, uma maneira de você investir no setor imobiliário através de um token. E não é qualquer token, tá? Simplesmente é o maior projeto tokenizado do setor imobiliário da América Latina. Então eu reuni informações para trazer para vocês sobre esse projeto e vamos lá que tem bastante coisa, tá? Então, de início, para você ter acesso ao projeto, você entra aqui no site da Ribus tá bom? Ela que desenvolveu esse token, Ribitoken. E de primeiro ponto, cara, alguns detalhes aqui de início para vocês terem mais noção do projeto, tá? Então, cara, o projeto é de uma empresa, o projeto tem CNPJ, tem sócios públicos, tem estatuto, tem white paper sólido, é um projeto já realizado e tem auditoria na Certic. Então, todos esses detalhes já de início para vocês terem uma noção enquanto a gente olha aqui o site. Bom, descendo aqui no site, a gente já tem três pilares aqui, um pouco do projeto. Então, primeiro, acessibilidade. Você não precisa de grandes somas para participar do vantajoso mercado de ativos imobiliários. Segundo ponto, confiabilidade, soluções da Ribos conta com a principal inovação criada junto com a Bitcoin, a tecnologia blockchain que garante a imutabilidade e confiabilidade de todos os registros nela contidos. E ponto 3, zero burocracia, o desenvolvimento através de blockchain favorece a segurança e as mediações feitas através de nossa plataforma eliminando a burocracia e permitindo interações instantâneas dentro do ecossistema Ribos. Então aqui tem até um slogan né a Ribos te leva do digital concreto achei bem legal, tá e a gente desce aqui um pouco e vê um pouco dos resultados deles, a deixei isso bem da hora da gente ver, tá? Então a gente vê, por exemplo, que eles têm atuação em seis estados diferentes, mais de 180 mil metros quadrados entregues e mais de 2 bilhões de valor geral de vendas, né? Famoso VGV. Além disso, mostra que algumas empresas que já estão depositando a confiança na Ribos, e aqui o Rib Token, né? Que é o Token Rib, que é da classe Utility e fornece acesso a todo tipo de interação na plataforma. Os detentores do Token terão acesso a oportunidades exclusivas no ecossistema Ribos, como por exemplo, ofertas de empreendimentos desenvolvidos pelo time de especialistas da empresa e também com uma forma de pagamento para serviços ofertados pelo parceiro da Ribos. Aqui tem o time Ribos, tá? Você pode dar uma olhada mais a fundo, como a gente estava falando, são pessoas públicas, tá todo o time e blockchain no setor imobiliário para compartilhar riqueza, né? E certo, a gente ainda vai ver mais detalhadamente o projeto na White Paper, mas se já de cara você já gostou, basicamente você tem que fazer o seguinte, você vem aqui em registrar, tá? Clicando em registrar você faz um pequeno cadastro, vou deixar o link direto pra vocês na descrição, onde você coloca nome completo ou razão social, e-mail, CPF, CNPJ, né? Telefone, senha, data de nascimento, aí cara, concorda com os termos e finaliza o cadastro. Feito seu cadastro, cara, você vai fazer login aqui com seu e-mail e senha, certo? E vai estar acessando aqui a plataforma da Ribos. E aqui, cara, basicamente você Clique em Launchpad, e aqui você vai informar o valor que você quer, e embaixo já vai aparecer a quantidade de RIBS que o seu valor vai estar valendo, né? Tudo isso de acordo com a pré-venda, que vai estar embaixo aqui na parte de status. Aí você declara estar ciente que o pagamento é via PIX ou transferência, clica em comprar, e vai estar aparecendo aqui os detalhes de pagamento, né, PIX, para você, tá fazendo aqui os detalhes de banco é, da plataforma e você pode estar tá adquirindo seus tokens aqui, certo? Feito isso, vai aparecer parabéns, sua ordem foi depositada com sucesso e vai aparecer ali na sua carteira, mano, a quantidade de RIBs que você tem, tá? Como vocês podem ver, já atualizada aqui, ó, mil RIBs, certo? E aqui agora a gente tem nosso white paper, né, que a gente pode ter uma apresentação mais detalhada do projeto. Então vamos lá. O que é a RIBs? Né? A RIBs é uma empresa que oferece uma plataforma de integração via blockchain pensada estrategicamente para o setor imobiliário, atuando com ela em entre a área de tecnologia em cooperação com seus segmentos produtos e serviços com uma nova forma de distribuir riquezas na área digital, a Ribos tem a missão de democratizar o acesso construído aos investimentos no setor imobiliário, atuando como interface de conectividade para o maior mercado em toda a economia mundial. Utility Token, imobiliário mais vendido do mundo, tá? Então a empresa é composta por profissionais capacitados no mercado de criptoativos e em parceria com a empresa que estão há mais de 40 anos no mercado imobiliário, garantindo a segurança e a confiabilidade do projeto, em companhia com os especialistas que já entregaram mais de 4 milhões de metros quadrados em incorporações, construções e vendas, totalizando o valor geral de vendas de 2.4 bilhões de reais. Aqui eles comparam, achei bem legal essa comparação porque eu sou investidor em fundo imobiliário, tá? Então eles comparam o fundo imobiliário com o token Ribos. Então, aqui, fundo imobiliário, cara, você vai ter renda passiva através de cotas, ok, eu tenho isso. E olha só as vantagens da Ribos que eles passam. Primeiro, é o primeiro utility token imobiliário do Brasil. Segundo, tem um programa de distribuição, então é um mecanismo parecido com uma renda passiva, olha que legal, eu gostei disso. Terceiro ponto, possibilidade de adquirir empreendimentos com Ribos. Quarto Token, possibilidade de trocar Ribos por serviços de profissionais do mercado imobiliário. Muito legal isso aqui também. E quinto ponto, os detentores de Ribos terão acesso ao programa Ribos Educacional. Muito show de bola também. Aqui temos detalhes do Token, tá? O ticker é Rib. Tipo do Token, BEP20. Na BNB Chain, tá? Blockchain preço inicial de 50 centavos aqui de dólar, supply total 300 milhões, é um supply bom na minha opinião e o um supply em circulação de 135 milhões e aqui tem o um contrato inteligente. Tá falando que vem aí a plataforma de usabilidade da Ribos, certo? E como vai funcionar a plataforma de usabilidade? Então a plataforma Ribos dará acesso a uma rede de bens e serviços voltados ao mercado imobiliário, onde o Ribos Token serve como voucher de acesso e onde todo detentor do token terá acesso a benefícios exclusivos, onde poderá usar seu Rib Token de diversas formas, desde meio de pagamento, com ofertas exclusivas, até ser usado para a aquisição de bens imobiliários com descontos especiais. Aqui tem o um fluxo de valor, né? Tem um vídeo explicativo em tudo aqui que você pode ver com detalhes na descrição. Cara, tá falando da venda do token da Utility Ribos? acessa a plataforma de bens e serviços Ribos, né? Então, através de venda dos tokens de utilidade Ribos, a empresa direciona recurso para empreendimentos imobiliários, a fim de promover o crescimento da plataforma e aumentar a usabilidade do token. Com lucro obtido, 50% é de recompra de tokens Ribos no mercado, sendo 10% de queima parcial dos tokens, 50% da distribuição distribuição aos toques e holders e 40% oportunidades ribos. Já os outros 50% do lucro obtido vai ser destinados a ampliação e melhoria do ecossistema ribos. Aqui tem a diretoria e toda a equipe, vocês vão ver que é tudo público, ó tem os conselheiros aqui, o conselho, aqui a gente tem parceiros, aqui a gente tem equipe, mais equipe aqui e além de várias e várias empresas parceiras você pode dar uma olhada com calma e aqui veja um pouco mais sobre os empreendimentos tá falando também que em processo de certificação pela maior certificadora de tokens do mundo, a Certic unindo o que é de mais seguro digital com todos solidez no mercado imobiliário e tá tudo aqui, cara, que a gente já falou um pouquinho certo? E galera, basicamente é isso tá bom? Então, cara, na minha opinião, vou falar real pra vocês, a minha família, ela trabalha no setor imobiliário, tá bom? Então, tem uma certa noção pra passar pra vocês e assim, a minha noção é que é um projeto bem promissor, com bastante potencial tá? Eu achei bacana, eu devo estar entrando nesse projeto aí, cara, e assim, são várias vantagens aí por ter esse toque RIB né? Obviamente, se você quer ver mais a fundo vai estar todos os links na descrição, eu sugiro você dar uma analisada mais a fundo, tem uns vídeos lá institucionais deles, que está mais detalhado que o meu aqui, né? Porque eles são donos ali do projeto, eles conseguem passar ainda melhor o que eu falei aqui no vídeo, mas eu já expliquei tudo bonitinho, tá? Mas vê os links na descrição, você consegue ver com seus próprios olhos aí, tudo detalhado. E obviamente também tenho que dizer que esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? Sempre analise um projeto antes de investir e invista sempre um dinheiro que você tem uma noção ali do quanto você está investindo, porque a gente está no mercado de renda variável, tá? O token pode subir ou descer a cotação dele, então esteja bem ciente do que você está fazendo fazendo, certo? De qualquer maneira, vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima!